Esqueceu a chave de novo, foi? Tem educação não, é? Não, perdi vida pra cá. Ah, é? É. E você quer uma água, um café, um marido? Escuta bem o que eu vou te falar, Silvia. Ah. Eu não sei qual é o seu problema, se você quer a Malu, se você quer a Raquel, se você tá infeliz, que aliás é bem provável, né? Ou se é só pelo prazer de causar inferno na vida dos outros, mas acabou. Acabou. Acabou mesmo! Acabou. A Raquel gosta de mim. <risos> ah, Raquel o quê, trouxa? Ninguém gosta de você, amor! Você já deu seu recado? Não, quase. Faltou dizer que não tem nada que me dê mais nojo numa pessoa do que querer estar bem em cima da fraqueza dos outros. E eu sou essa pessoa? Não, se bem que não. Você, na verdade, é a pessoa mais fraca que eu conheço. Vou botar uma vida nesse lugar. Tá pagadinho demais esse lugar aqui. Tomou um sorvete de baunilha, se lambuzou tudo, então acho que ela está bem, doutora. Você está se sentindo bem? Sim. Né? Que bom. Olha, está tudo certo com ela. Está muito bem, né? Só vou passar um antibiótico, coisa simples, tá bom? Nada demais não. É... Eu só preciso de uma identidade, um documento seu para preencher a fichinha da Maria. quero que você me diga o seu nome. Arthur. Arthur Nogueira. Não tinha vinho. Malu, eu só não te contei porque você eu Você não precisa que... me explicar nada. Mesmo. que eu não pertencia mais a Paris. Quando eu te vi... Naquela mesma casa... Como se o tempo tivesse parado. E, e tudo que eu procurei esse tempo todo... Tava ali. Na minha frente. Eu preciso ir. Quê? Agora quem tá fugindo é você. Cada um se esconde no espaço que cabe. Não fez o que você me disse? Eu preciso ir. Pronto, agora que voltou tudo normal Talvez você consiga ser menos rei e um pouco mais real Esqueça, as horas nunca andam para trás Todo dia é dia de aprender um pouco Do muito que a vida traz E muito pra mim é tão pouco E pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louca Não sei mais do que sou capaz Paz, gritando pra não ficar roca Em guerra lutando por paz Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero mais Biadinho. Chega Não me condene pelo seu penar Pesos e medidas não servem pra ninguém poder nos comparar. Porque eu não pertenço ao mesmo lugar. Em que você se afunda tão raso, não dá nem pra tentar te salvar. E muito pra mim é tão pouco.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 a qualidade está inferior E não é a quantidade que faz a estrutura de um grande amor Simplesmente seja O que você julgar ser o melhor Mas lembre-se que tudo que começa com muito Pode acabar muito pior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 Em guerra lutando por paz Muito pra mim é tão pouco E pouco eu não quero mais Pouco eu não quero mais Pouco eu não quero mais you. Perdoa esse caos aqui É que o tempo só fez bagunçar Tudo ao meu redor E assim Com você, vou dançar só com você e mais ninguém. Thank you.